Cinzas vulcânicas são formadas quando gases dissolvidos no magma expandem e escapam violentamente na atmosfera. A força dos gases despedaça o magma e o empurra até a atmosfera, onde ele se solidifica em fragmentos de rocha vulcânica Devido. As lavas vulcânicas são massas magmáticas em fusão natural que se apresentam no estado líquido ou viçoso e atingem a superfície terrestre durante as erupções vulcânicas. E nessa fusão nasce espontaneamente a Pedra de Olha. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Painel Atual. E hoje, no nosso quadro Em Algum Lugar do Japão, nós vamos estar em Oyamati. É uma pequena cidade que fica próxima de Utsunomiya, capital da província de Tochigi, A cerca de 100 quilômetros de Tóquio, trata-se de um local repleto de lugares históricos e pitorescos, que foram criadas a partir de formações rochosas, de origem vulcânica, criadas há mais de 20 milhões de anos. Criada a partir de lavas e cinzas, a Pedra Igna de Oya é facilmente esculpida, resistente à erosão e tem sido usada no Japão desde o século 17 para fazer de tudo, desde túmulos até pedras de pavimentação como, por exemplo, do Imperial Hotel de Tóquio. Seu uso diminuiu drasticamente com a dimensão do concreto, mas é usada ainda em dias atuais. O Museu de História de Oia foi inaugurado em 1979, dando à mina um novo sentido. As últimas minas fecharam-se em 1986, mas o museu continua prosperando como um dos destinos mais visitados de Utsunomia. Um pequeno edifício abriga exposições relacionadas à Pedra Oya, mas o que realmente atrai o público é uma enorme rede subterrânea de cavernas com mais de 20 mil metros quadrados de espaço aberto. Neste local, são feitas exposições ao longo das paredes, explicando a geologia local e a história e os métodos de mineração de Oia. Caminhar no subsolo por espaços tão abertos é uma experiência rara. A arte é exibida em toda a mina. E muitos dos salões são iluminados com várias cores, criando uma atmosfera, às vezes, surreal. Espaços de eventos também foram esculpidos nas cavernas e são usados para casamentos e shows, além de servirem para a ambientação de videoclipes musicais, comerciais e filmes. horas é o tempo suficiente para explorar todo o museu. Lá embaixo, no subsolo, o ar é fresco, mesmo durante o verão. Por isso, certifique-se de levar algo um pouquinho mais quente para se vestir. Fora do museu, o Side Market tem um delicioso café com sorvete e uma loja de presentes para ajudá-lo a relaxar na volta à luz e ao ar da superfície. Não muito distante dali, o Templo Oiadi, bem próximo, fica uns 10 minutos a pé do museu, e vale a pena ser visitado. Com mais de 1.200 anos, o Templo Oiadi foi construído em uma imponente seção de pedras Exposta de Oya. É dedicado a Kannon, a deusa budista da misericórdia. Uma visita ao templo oferece um raro vislumbre de algumas das esculturas budistas mais antigas do Japão. templo Oya-ji é um templo budista da seita Tendai na cidade de Utsunomiya, estabelecida por Kukai, o fundador da seita Shingon, no ano de 810. O templo foi construído sobre o Oya-ishi, uma rocha ígnea criada a partir de lavas e cinzas. Também conhecemos o oya Reiwa kenon é uma estátua de 27 metros esculpida na própria rocha Oya. A escultura foi iniciada em 1948 por Namizu Ueno, que havia perdido dois irmãos durante a Segunda Guerra Mundial. Sem muitas verbas para terminar a obra, a Associação de Turismo de Oya contratou o professor Asahiro Tobita, a estátua chamada Deusa Pacífica da Misericórdia foi toda esculpida à mão e levou seis anos para ser concluída. É também considerado um memorial da paz aos soldados que morreram durante a guerra. A estátua fica próxima do templo Oyadi e do museu Oyashiriokan, que antes era uma antiga extração de pedra. O Oia é uma antiga mina que foi fechada em 1986, depois de 70 anos de operação, e transformada em um museu que traça toda a trajetória de pedra, oia, incluindo sua extração que, segundo contam, eram realizadas em condições desumanas pelos trabalhadores. A pedra oia é um material muito utilizado na construção de edifícios comerciais, armazéns, estátuas budistas e até mesmo residências privadas por ser considerada um material resistente ao tempo e ao fogo. E ao mesmo tempo, essa rocha é fácil de ser esculpida e transformada em bloco. Outro lugar que vale a pena conhecer é o Hagaoka Chiaquaná, conhecida como 100 cavernas de Nagaoka. Na verdade, são 52 cavernas esculpidas por volta do século VIII. Cada caverna tem no seu interior uma estátua de pedra da deusa Kenon, que durante séculos foram usados como túmulos de pessoas que viviam na região. Nagaoka Shiaquana, conhecida também como Shaku Keno. E é isso aí pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa nossa viagem. Convido a vocês para estar conosco numa próxima, em algum lugar do Japão. Um forte abraço e até lá.